Eu sou a Thay e esse é o Isso é Comida e hoje eu estou aqui para resolver todos os seus problemas. Modesta, hein? Na verdade, brincadeiras à parte, eu estou aqui para ensinar vocês hoje mais uma receita das nossas marmitas saudáveis e a receita de hoje vai incluir o que? Frango grelhado. Sim, o polêmico frango grelhado que todo mundo acha que é a comida mais sem graça da vida. Hoje nós vamos transformar salteados e o nosso franguinho grelhado. Pra fazer primeiro, a gente vai pegar a quinoa, vai esquentar um pouquinho de água, não precisa ferver, vai colocar quinoa dentro do pote, vai botar água morna sobre a quinoa. Pra que isso, tá? Eu não sei. Eu vim em algum lugar que isso ajudava com o gosto da quinoa ficar melhor, eu faço desde então e eu eu não sei a diferença. Se eu não colocar água morna, se vai ficar ruim, porque eu nunca fiz sem. Mas sigam a ideia. Deixa a nossa quinoa aqui reservadinha e vamos para o nosso polêmico franguinho. Aqui eu tenho dois filés de frango, Você dá para ver que aquele filé de pó está é inteiro. Eu vou fazer ele inteiro e ele vai ficar bom e mesmo assim inteiro ele vai ficar bom e não vai ficar esticado. E esse é o objetivo que eu vou mostrar para vocês. O que a gente vai temperar o frango? A gente vai usar orégano, manjericão, salsa, páprica, alho em pó, cebola em pó, sal, pimenta do reino e limão. Parece muita coisa. é um pouquinho, mas assim, é para ficar gostoso. Então vamos começar. A gente começa com o limãozinho. Meu irmão, tá mais seco do que eu não sei. Agora vai melhorar. Além do limão, a gente vai colocar o alho em pó. Eu tô usando uma colherzinha que é o um medidor, que é aquele um quarto de colher. A cebola. Páplica, aqui é salsa. Eu vou colocar uma também. É tudo, um, tá, gente? Tá bem fácil decorar. Um de manjorecão, um de orégano, sozinho. vai esfregar tudo isso no franguinho para ele pegar bem o gosto de tudo, em todas as partes. Agora a gente vai preparar a quinoa, que é super fácil e super rápido. O que eu fiz? Eu coloquei para aquecer um pouquinho de caldo aqui. É, você pode preparar com caldo, pode usar água. Se você colocar caldo, obviamente, vai ficar com o gosto do caldo também, que vai dar um sabor extra para a quinoa. Aqui temos nossa quinoa, que eu já escorri, e sal. Só isso. É tipo fazer arroz. Você coloca tudo na panela, coloca o sal e deixa secar. Quando secou, tá pronto. Então, é bem fácil. Aqui eu tenho a quinoa. Aqui, o caldo que eu já esquentei. E se vocês quiserem aprender a fazer um caldo de legumes maravilhoso, onde? clica aqui em cima que eu ensino a fazer vocês um passo a passo perfeito. E o sal. Agora, isso daqui vai ferver. Quando secar a água, tá pronto. É igualzinho a fazer arroz. Inclusive, é uma opção que eu tô dando aqui: usar a quinoa, uma coisa que eu uso muito. Mas se vocês em casa não gostarem de quinoa, não quiserem usar quinoa, vocês podem muito bem usar um arroz integral. Eu sugiro integral, porque lembra, a gente tá naquela ideia de uma alimentação saudável ou um arroz branco, se você não quiser. Porque afinal, como eu sempre falo, que A cozinha é sua, quem vai comer é você, não? Quem manda é você. Então é isso, a gente vai só deixar. Aveira. Passo número 2, que não é cozinhando. Vamos para o passo número 3, que é saltear nossos legumes. Aqui eu tenho cenoura, brócolis e couve flor O que eu fiz com esses legumes? Eu é, compro o brócolis eu compro congelado, gente. Mas comprando congelado ou comprando na feira não vai fazer diferença. Eu só cozinhei no vapor, até eles ficarem mais macios. E aqui eu tenho uma panelinha com uma colher de sopa, de, uma colher de sopa menos, meia colher de sopa de azeite. O que eu vou fazer? Eu vou colocar meus legumes na panela. Pô, não é a coisa mais legal do mundo né Aquela comida que se chama de que? Sem grata Mas dá pra ser mais gostoso sempre dá pra ser mais gostoso O segredo da vida é temperar Então vamos temperar Eu coloquei aqui pimenta do reino Vou colocar, colocar de novo aqui ó, um pouco de manjericão É meio que a gosto, tá gente? Um pouco de salsa Um pouquinho de orégano E agora eu vou acrescentar o que? Pimenta pimenta aquela Eu gosto muito, então Acho que eu vou tentar mais um pouquinho de Agora é só o que? É só o fio essa panelinha aqui, uns um, dois minutinhos, até esses legumes ganharem mais gosto, ficarem mais bonitos. E vou mostrando pra vocês como é que fica no final. Pronto. passa número 3. Ah, agora é só grelhar nosso franguinho. Ele tá aqui. Eu só vou colocar no geladeira uns minutinhos. Lembre de colocar a bosta com filme na vasilha, né? senão a se geladeira vai ficar com aquele cheirinho. Aqui, gente, é a mesma frigideira que eu fiz, o... fiz os legumes. Eu não lavei nem nada, eu só coloquei mais um pouquinho de azeite. Uma folhazinha. E só colocar o frango. Vamos lá. Quais são os segredos do nosso frango? Primeiro, colocou o deixequeque. Nada de ficar mexendo para lá e pra cá, eu coloquei paciência e ele lá. Segundo, fogo médio. Nada de colocar o fogo muito alto. Terceiro, aqui eu fiz o felé inteiro. Então o que? Ele vai demorar muito tempo pra atingir a temperatura interna e tá cozido. Então eu vou começar a assar ele aqui na frigideira, depois eu vou botar ele de volta na nossa belezinha e vou levar pro forno só pra terminar de cozinhar. É 10 minutos, não mais que isso. Só para poder ele ficar 100% cozido, porque eu estou usando um frango alto em casa, você pode cortar aí no meio Que fica mais fácil, se você não quiser ter esse trabalho e levar pro forno, embora eu não considere um trabalho Ou fazer a mesma coisa, usar ele mais alto e levar pro forno O que acontece? Se eu usasse ele aqui, esse frango é jeito que tá E deixasse ele assar na frigideira até ele chegar no ponto de cozinhar internamente, ele vai ficar esturricado não tem pronto para correr, porque ele vai secar, ele vai perder toda a umidade dele interna. Fazendo isso, você garante que ele não perde essa umidade. Então é só isso. Vamos regerar nosso franguinho e eu mostro pra você continuando. Aqui, a gente já cozinhou nosso franguinho na frigideira no cozimento inicial. Ficou 4 minutinhos de cada lado, agora a gente vai pegar ele aqui. Eu peguei uma açadeirinho aqui, que para não precisar colocar mais gordura, coloco o franguinho aqui. E leva pro forno por 10 minutinhos ou até quando você coloca o um termômetro nele, você vê a temperatura de 70 graus. Mas se você tem termômetro, casa, quase ninguém tem, né? Então, você sabe quando o franguinho tá cozido. Com o nosso franguinho no forno, a gente vai fazer aqui um molhinho muito rápido, muito fácil, que é completamente opcional. Vocês viram que eu não usei uma frigideira antes aderente pra fazer o frango. Se vocês quiserem, casa como forma de utilizar menos gordura, vocês podem utilizar uma frigideira antiaderente. Mas se vocês não quiserem, o que vai acontecer com essa frigideira? Isso daqui. Dá pra ver? Ela fica com aquela crostinha no final. O que a gente vai fazer? A gente vai deglasear essa cor, crosta e fazer um molho a partir disso. Eu tenho aqui vinho branco. Vou jogar aqui dentro. É só isso. Eu vou colocar também uns um trãozinhos de mostarda. No olho mesmo. Aí a gente vem com a colherzinha, minha própria... Qual é o nome disso? Pegador aqui, que eu esqueci o nome. E vai soltando tudo o que tem no fundo da panela. E isso já é meio que um molinho que você pode fazer pra servir seu frango. Você precisa fazer esse bolinho? Não. Se você quiser só do jeito que ele tá, já vai tá delicioso. Mas assim, eu acho que vale a pena. Só deixar ferter pra eva evaporar o álcool do vinho. Com todas as fases prontas, a gente vai montar a, a nossa boi velha marmitinha. Pra isso, primeiro eu vou pegar aqui o franguinho. Ele já tá no ponto, bem suculento. Eu vou colocar ele já meio cortado, gente. Aí eu vou só cortar aqui. Aqui eu já cortei o franguinho, qualquer aqui no adentro da marmita, vou colocar agora os erines. E por último, a gente junta o nosso franguinho. para finalizar, aquele molhinho que a gente fez por cima do franguinho, que na verdade como está todo um em cima do outro, ele vai dar gosto para todos os itens da marmitinha. É isso gente, essa é a nossa marmita de frango com legumes e quinoa cozida. Espero que gostem, espero que façam em casa, me contem aqui nos comentários o que, é que vocês acharam da ideia dessa receita. E vocês não acharam que a gente ia ficar sem experimentar, né? Lógico que não. Mas, acontece uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, eu não como carne de frango e alguns outros tipos de carne animal. Então, eu tenho aqui um convidado super especial para dizer se nosso frango grelhado realmente é um frango grelhado que vale a pena. E aí, galera? Esse é o Bruno. Ele é pessoa por trás das câmeras do Insta Comida. Bora ver se realmente isso aqui tá show de bola, né? muito bom, não sou fã de pratos fitness, acho que tá bem gostoso, eu tô falando de boca cheia, mas é bom, muito, pacas, então é isso meus bom. lindos, a pessoa continua comendo aqui, a gente vai se despedindo, essa foi a nossa receita de hoje, espero que tenham gostado, como sempre deixa aqui nos comentários o que, é que vocês acharam, qual receita vocês gostariam de ver aqui? Lembra de deixar aquele joinha, se inscrever no canal? Um beijo e até a, a próxima! próxima.